Hum, olha, eu prefiro nem comentar notícias sobre a polícia militar, porque só o policial sabe o que é estar na pele do policial. E vestir o uniforme daquele que é um tiro ao alvo dos bandidos, né? Então a gente tem que respeitar o policial em primeiro lugar e sempre procurar ser favorável a ele, porque ele está se arriscando pela gente, em primeiro lugar. Ele não sabe se ele volta vivo em casa. Então, ser policial é ser um herói. A gente tem que ter muita cautela no que fala, no que critica, porque são homens, são mulheres, são jovens, estão arriscando a vida lá. Todo dia, a cada segundo, é muito perigoso ser policial, principalmente numa capital como São Paulo ou Rio de Janeiro. Né? Então, vamos com calma nas críticas aos policiais, dar uma força pessoal que tem muita gente boa na polícia e está ali se arriscando mesmo. Força para a polícia militar aí.